Os trabalhadores da Petrobras estão em greve em todo o Brasil. Aqui na Bahia, os petroleiros fazem diversas manifestações, como esta que aconteceu na última terça-feira na refinaria Landufo Alves, em São Francisco do Conde. Durante protesto pacífico dos petroleiros, a polícia militar, que tem a obrigação de servir e proteger, acabou impedindo com truculência o trabalho dos diretores do sindicato e da imprensa. Com arma em punho, os PMs exigiram ao repórter fotográfico Vandaique Costa, que fazia a cobertura da greve, que entregasse o equipamento, desrespeitando o direito da liberdade de imprensa. Ao questionar o porquê da prisão do jornalista, o coordenador do Sindipetro Bahia e conselheiro de administração da Petrobras, David Bacelar, foi agredido e também preso. Mas demonstrando a intransigência e a falta de diálogo e negociação da empresa, nós temos aqui o exemplo de um gerente geral da Petrobras, no caso da refinaria do Fualvis, o senhor Ney Argolo, que infelizmente, de forma muito truculenta, tem aqui tentado barrar e desmobilizar a categoria na refinaria. Mas, infelizmente, esse tiro acabou saindo pela culatra e ele acabou mobilizando ainda mais as pessoas. O que é que ocorreu? Esse senhor mandou aí dois gerentes dele negociar com alguns policiais militares ali no portão 1. Nós estamos com a cena, que deve ser é, repercutida aí através da nossa imprensa. Fotos também disso, desse episódio grotesco e suspeito de uma negociação de gerentes com alguns policiais militares para tentarem acabar com o um movimento grevista aqui na refinaria do Forbes. E quando nós retornamos, questão de menos de uma hora, uma viatura, che chegou aqui a esse local, invadiu essa área aqui, atingiu até alguns companheiros aqui do MST, derrubando cadeiras e as pessoas que ali estavam, quase que um atropelamento com lesões pessoais dessas pessoas. Um dos policiais desce dessa viatura muito exaltado e vai em cima aqui do companheiro Van que tentando é, tomar... A máquina fotográfica dele para retirar o cartão de memória que estava com as imagens daquela reunião que citamos aqui no início, onde os gerentes estavam negociando com policiais militares a forma de acabar com o movimento. Isso é o que nós suspeitávamos e se evidenciou nessa ação desse policial, que ao tentar tirar a máquina do Van Dyke, o Van Dijk, é claro, não entrega a máquina para ele, por entender que é um direito constitucional que ele tem de fazer o seu trabalho de repórter fotográfico, e nessa discussão sobre entrega ou não entrega a máquina, o Van Dyke acabou recebendo ordem de prisão com o um policial alegando desacato à autoridade que entendeu ter sido desacatada. Fomos até o policial para interpelá-lo sobre isso. Os motivos dele ter prendido ou dado voz de prisão ao Van Dyke, ele não nos explicou a razão e por questionarmos mais ele, ele também nos deu voz de prisão e, além disso, nos imobilizou e além, além de ter feito isso, acabou também é, me algemando, não se dando por satisfeito com as agressões que tinha feito. Me algemou, colocou na viatura, colocou também o companheiro Vandaico, o companheiro Aguinaldo Soares, diretor de saúde e segurança do nosso sindicato, e nos levou, nos conduziu para a delegacia de Candeias e São Francisco do Conde, alegando desacato de autoridade para os três diretores que estavam aqui exercendo o seu legítimo direito de fazer greve, de cobrar da empresa aí é, mudanças na sua gestão, mudanças é, nesse processo de privatização e desmonte da empresa, não somente cobrando da empresa, mas também do governo. Passamos por esse episódio trágico, sem termos cometido nenhum delito é, e... Temos sido colocados na mesma situação de um bandido, um marginal, um traficante, um estuprador, algemados aqui e levados a uma viatura, infelizmente, para a delegacia, como se marginais nós fôssemos. Repudiamos aqui a atitude do gerente-geral Ney Argolo, ratificada pelo gerente de divisão Rafael Paradela, que combinaram esse jogo com algumas pessoas da polícia militar e que tentaram aqui, companheiro e companheira, acabar com o movimento nosso, de forma bastante grosseira. Tentaram aqui prender lideranças do movimento aqui na refinaria Landofo Alves, para que no outro dia, terça-feira, pós-feriadão, nós não tivéssemos aqui é, uma quantidade suficiente de pessoas para abordar aqui os trabalhadores, conversar com eles, como nós fizemos. O tiro saiu pela culatra por quê? Porque nós conseguimos sair da delegacia às quatro e meia da manhã, chegamos a tempo aqui no trevo da resistência, e conseguimos, felizmente, expor aqui o que aconteceu na noite anterior, onde o Neagolo, gerente-geral da refinaria, promove aqui essa cena é, assustadora e revoltante, que é o que causa é indignação mesmo. Porque ele consegue fazer com que a polícia militar, que deveria fazer segurança pública para a população, Baiana, vem aqui fazer segurança privada numa área privada de acesso exclusivo à refinaria do Favis E mais ainda, recebendo ordens para agredir, para prender e retirar do movimento lideranças do movimento sindical Vai sim responder por isso em todas as instâncias que nós pudermos A greve em defesa da Petrobras e dos trabalhadores vai continuar a assessoria jurídica do Sindipetro Bahia está tomando todas as providências para denunciar a prática ilegal e violenta da polícia militar.